Ah, como... ah, não, esse, esse, não celular, não. Porque é É fogo, é temperatura, é não tem jeito. Ambiente, é, assim, né? é, depende do, vai depender, do dia, é a temperatura é, ambiente, vai da gente. temperatura. É, do é. temperatura fogo. Tem tá tem fazendo esse, tem essa boca grande, tem tem na boca menor, panela, grossa, é fina, não tem jeito. Ela e Ela falou. E gente, aqui? Vocês estão perdendo o ritual não. do derramamento. Eu tô... estou sentindo cheio. E aqui você não pode juntar, tem que separar porque senão ela endurece lá também. O restinho já cheiro. não dá, é. né? Não, Esse restinho é, é, é meu. Se só assistir, vocês perderam. Olha porque... como muda na hora? Não, e tenho... até. que... Bora quem vai? Não pode ficar olhando. Tá mudando de, coisa, de minimalista. que eu vou lá? Eu tô fazendo você a minha, minha assim, primeira tentativa eu aqui. É teste. É o controle. Foi crescendo, ó. Não, é, às vezes ela vai endurecendo com a perna, tá branca. Ela, ela fica branca. Um caramelo, uma. Não, um não faz um dura. Um um um um ela fica endurece. Dois meses, tá? Quanto tempo para bala endurecer? Nossa, é rápido, hein? E fica boa para comer. Às é. <risos> vezes só daqui umas horas. <risos> Essa aqui hum. você fecha na boca, derretendo, né? Porque senão. Agora vai ficar daquele jeitinho mesmo. É. Boa! 10x0. Dele? Não, não. Toda vez que vem, ele cuida com o salãozinho. Nem vem com a mão dele, tá cabendo? Ah!